A reforma da Previdência Social no Brasil é extremamente importante. O Brasil gasta hoje 14% do PIB com Previdência e Assistência Social. O Brasil tem 9,5% da sua população com 65 anos ou mais. Países que têm 9,5% da população com 65 anos ou mais gastam, em média, 5% do PIB com Previdência e Assistência Social. Países que gastam 14% do PIB com Previdência e Assistência Social são países como a França, é, a Alemanha, Japão, que têm mais de 20% da sua população com 65 anos ou mais.